Na verdade, eu já era estagiário do DENAI. Eu fiz estágio, foi um estágio curto, três meses. E aí eu passei, coincidentemente, eu passei no concurso e já tinha familiares trabalhando na ANEL que a gente, a gente negociou e, a, e a, responsa, a pessoa responsável pela área de, de gestão de pessoas à época, que a gente chamava de serviço pessoal, fez a negociação com o Ministério da Indústria e do Comércio, para que ao invés de ir para o para aquele ministério, eu fosse, tomar posse no, no Ministério de Minas e Energia e, e, e ter lotação no DENAI, né? Foi a partir daí que começou todo o meu trajeto Denai Anel. O meu primeiro superintendente é, é, na Anel, que foi o Kegoro Takano, eu não conhecia, não sabia quem era, então ficava toda aquela expectativa, aquela apreensão de como é que seria é, a gente ter ser, ser, ser, ser, ser, é, ser chefiado, né, liderado por pessoas que a gente não conhecia. A coordenação anterior na Denai se chamava Coordenação Geral de Administração e Finanças, né? então com a SAF, aí virou o SAF, né, a Anel virou a SAF até então. Passei a trabalhar, continuei, na verdade, a trabalhar, e trabalhando na área financeira, na área de execução, pagamento, é, execução somentária financeira, né, que existia toda essa parte de, de, de, de, de pagamento das finanças, das despesas da Anel. Mas aqui marcou para mim foi a Corel, que foi um desafio. É, é, é, o Francisco, o Francisco, que era o superintendente, ainda é superintendente da SAF, me convidou assim meio que, entre aspas, de supetão. Vamos lá ajudar na coordenação. E era um área, e era não, continua sendo uma área bastante grande, né? Com bastante atribuições. Inclusive a parte de, de, de áudio e vídeo, que a gente está aqui hoje, ficava sob a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade à época. Então o que mais me marcou, é, é, assim, foi, foi a Corel. Porque, é, e quando eu assumi a Corel, na época, já teve, já teve, eu já tive... É, a frente de organização do leilão do Rio Madeira. Então, já peguei, assim, com um negócio muito pesado, e foi extremamente pesada a organização para o leilão, que o leilão foi aqui na ANEL, né? Entre outros que ocorreram também. Então, como eu circulava muito pela ANEL, eu conheci muita gente na ANEL, mas muita gente na ANEL. Então, é essa que mais me, me, me, me, deixa, me deixou satisfeito. E, e, e, assim, orgulhoso até de ter feito bastante coisa à época lá, né? É, o, o, leilão foi um, o leilão foi um negócio como eu te falei, foi bastante corrido bastante pesado e bastante tenso né? é, o, o, o preparativo foi bastante concorrido, que a gente teve que montar as salas, a, preparar as salas né, para os consórcios é, é, fazerem Fazer o, o, o, o, os lances deles, né? Então a gente teve que organizar quatro ou cinco salas, não me recordo, hoje em dia. Foi bastante, bastante correria. E lembro, inclusive, que a gente teve que vir, um, o leilão foi numa segunda-feira, nós viemos no domingo na ANEL, porque a Polícia Federal tinha que fazer uma varredura nas salas para ver se não tinha nenhum problema de segurança, vazamento de informação, essa coisa toda. E fora aquela, aquela expectativa por, aquele, aquela expectativa por algo, algo diferente, ou seja, invasão de prédio. A gente acionou a Polícia, a polícia Militar, a própria Polícia a Federal já estava também é, é, informada sobre a é, possibilidade de invasão de prédio, né? Teve algum movimento, de fato teve, mas a gente conseguiu, conseguiu dar, dar vazão e, e, e, e, e realizar o leilão com, com uma certa tranquilidade, né? Mas foi muito bom, foi um trabalho assim muito, muito, muito grandioso para a gente, né? com a ajuda dos do, do, das chefias das lideranças e dos colegas a gente a gente a gente fez bastante coisa eu acho que um, um, uma, uma coisa que foi bastante importante para a anel é, a minha participação a minha contribuição foi essa consolidação dessa parte de recurso logístico da, da anel eu acho que eu, eu acho que eu contribuí bastante bastante para isso e é porque eu, é, é o que eu tenho mais orgulho inclusive né mas todo o processo todo o trabalho todo esse engajamento que a gente teve é, durante esses 36 anos de serviço público, desses 36, apenas 8 que eu, 8 que eu não estive na ANEL, que eu estive, estive fora, mas é, é, é, é, o, resumo, o resumo da ópera, para mim, é, é extremamente é, é, satisfatório. E, e ajudei a, eu ajudei, o orgulho que eu tenho, ajudei a criar a casa, né? E fiz muitas amizades, tenho bastante amizade na ANEL, e tanto é... Quando eu retornei, retornei para a ANEL há dois anos atrás, eu me senti muito feliz, porque eu fui muito, muito é, bem recepcionado na volta, entendeu? Então, ou seja, eu construí alguma coisa de bom para ANEL e, e para mim, como pessoa. Né? E a ANEL, o país é, é, é, é, só traz benefício, só tem trazido benefício e, com certeza, nos próximos 25 anos, né, já que a gente está comemorando 25 anos, com certeza trará mais.